Olá amigos, muito bom dia a todos. Estamos abrindo mais uma edição do AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e nesta quinta-feira, hoje dia 16 de dezembro de 2021, nós vamos falar sobre um sinal de alerta que vem das lavouras de soja aqui do Brasil. Atenção, o país já registra os primeiros casos de ferrugem asiática. Também vamos falar sobre o resultado em valores brutos da produção agropecuária brasileira que alcançou uma marca trilionária. Tenha claro a previsão do tempo, os indicadores econômicos, os destaques do portal AgroLink e tudo isso e muito mais a partir de agora. Acessando o nosso portal AgroLink.com. BR, você vai saber que a China encerrou o embargo à carne brasileira. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira. Em Goiás, o estado terá 13 biofábricas para pesquisar biológicos. O um investimento superior a 8 milhões de reais é esperado já para o ano que vem. No mercado de flores, o segmento cresceu no ano de 2021. O crescimento médio do setor foi de 15% em comparação a 2020. Estes alguns dos principais destaques desta manhã de quinta-feira. E nós iniciamos o programa com uma boa notícia para a pecuária brasileira. É que a China liberou a entrada da carne brasileira no país depois de três meses de bloqueio. O repórter Sérgio Pastor nos conta os detalhes. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento recebeu nesta quarta-feira a informação sobre a liberação das exportações de carne bovina para a China. Com isso, a certificação e o embarque da proteína ao país asiático serão normalizados e podem ser retomados a partir de hoje. O secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, José Guilherme Leal, explicou que a negociação foi bem técnica para a retomada das exportações. Retomamos então o fluxo normal de exportações é, para a China após esse período de negociação. Nós tivemos aí uma negociação bastante técnica. É, temos uma série de trocas de, de informações, reuniões com a equipe das autoridades sanitárias Chinesa durante vários períodos. E nós já tínhamos concluído, o né, um envio pelos nossos canais, com a nossa embaixada é, em Pequim, foi entregue já há um mês atrás. Então nós já esperávamos que houvesse uma solução dessa situação. Né, e nós voltamos à, à situação que estávamos antes dessa suspensão que ocorreu. Os embarques para o país asiático estavam suspensos desde o dia 4 de setembro, quando o Brasil identificou e comunicou dois casos atípicos da doença conhecida como vaca louca, registrados em Nova Canaã do Norte, no Mato Grosso, e em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Segundo o secretário de Comércio e Relações Internacionais Orlando Leite Ribeiro, o Brasil forneceu todas as informações solicitadas pelas autoridades chinesas. Eles ficaram satisfeitos com o nível de informação que foi dado pelo mapa. As equipes que estão aqui tiveram contato com as autoridades chinesas diariamente. Quando as informações técnicas satisfizeram as autoridades chinesas, eles abriram mercados. mercado. A suspensão foi feita pelo Brasil em respeito ao protocolo firmado entre os dois países, que determina esse curso de ação no caso da doença, mesmo que de forma atípica. O que significa que esses animais desenvolveram a doença de maneira espontânea e esporádica, não estando relacionada à ingestão de alimentos contaminados e que não há transmissão de doença entre os animais. Em novembro, a China já havia liberado alguns lotes de carne bovina brasileira, que receberam a Certificação Sanitária Nacional até o dia 3 de setembro de 2021. Para o Momento Agro de Brasília, Sérgio Pastor. Muito obrigado pelas informações. Boa notícia, portanto, para a pecuária brasileira, reforçando essa parceria Brasil-China. Da pecuária, vamos para a agricultura. Vamos falar sobre a soja, que um sinal de alerta já foi ligado nesta semana nas lavouras brasileiras, com a confirmação de cinco casos de ferrugem asiática. A repórter Elisa Malicheski, direto do portal AgroLink, nos traz os detalhes. Bom dia, Rivas. A safra de soja 2021-2022 no Brasil já registra os primeiros casos de ferrugem asiática. Ao todo, cinco incidências da doença, considerada uma das mais preocupantes para a cultura, já foram constatadas no país. Segundo o consórcio antiferrugem, em Roraima, foi identificado um caso de ferrugem em uma lavoura que foi plantada na primeira quinzena de junho, na cidade de Alto Alegre. Já em São Paulo, a situação é mais grave, com três casos identificados em diferentes estádios. A doença foi encontrada em lavouras dos municípios de Itaberá e Pilar do Sul, ambas plantadas em setembro. O terceiro caso ocorreu em Piraju. No Paraná, um caso de ferrugem também já foi detectado. Mais detalhes podem ser conferidos em agrolink.com.br. Rivas. Muito obrigado pelas informações, portanto, reportagem completa em agrolink.com.br. A gente aprofunda esse tema agora com o pesquisador fitopatologista da Embrapa Soja, Rafael Soares. Muito obrigado por essa entrevista inicialmente. Eu gostaria de entender o que é e quais são, melhor, os prejuízos causados pela ferrugem asiática. A ferrugem asiática da soja é uma doença da parte aérea da planta, né, causada por um fungo. É, ele pode ocorrer em qualquer fase de desenvolvimento da planta, mas, mas e ataca principalmente as folhas, né, embora possa ocorrer na haste e nas vagens também, mas a folha é o, o principal órgão atacado pelo fungo, né? E ele causa, então, lesões nessas folhas, né, que progredem por um amarelecimento e uma queda precoce dessas folhas, prejudicando a produtividade das plantas. Né? Então, esse é o prejuízo gerado para pro, pro né? né, que que o agricultor. Estima-se que o custo da ferrugem para a agricultura brasileira, né, considerando as perdas de produtividade que ela causa e também o custo para o o controle da doença, né, principalmente pela aplicação de fungicidas, é, gira em torno de 2 bilhões de dólares por ano para o Brasil. Né? Então, considerando a, a extensa área de cultivo de soja, né, esse é um valor bem significativo para a agricultura. Sim, hoje o Brasil tem, de acordo com o consórcio antiferrugem, cinco casos já confirmados da doença. Isso é preocupante para a produção da safra 21-22? No momento, né, o site do consórcio antiferrugem, que é um, um, uh, o site dessa parceria que existe entre setor público e privado, né, ele é coordenado pela Embrapa, mas nós contamos com a informação de, de todo o setor produtivo né, que se associa ao consórcio para participar. Então, nós temos no momento cinco ocorrências, né? sendo que uma é lá no estado de Roraima, que planta em outra época, então nós não consideramos safra uh, 21, 22. Então, seriam quatro ocorrências, né? três no estado de São Paulo e uma no estado do Paraná. E preocupam no sentido que mostra que a doença está presente já né? e evoluindo. Mas, em comparação a outros anos, né? não, é, não é uma ocorrência, digamos assim, precoce né? que tenha vindo Uh, mais cedo de que em anos anteriores né? então ela gera uh, atenção, né? o agricultor tem que intensificar o monitoramento da, das suas lavouras para decidir se vai fazer ou não as aplicações de fungicida uh, mas o agricultor já está acostumado com a situação, né? nós apenas disponibilizamos a, a informação para que ele tenha uma noção da situação uh, em estar em do, do momento né, na safra. E como se dá a transmissão da ferrugem asiática? O fungo que causa ferrugem, ele infecta as plantas através da disseminação de esporos, né, que são como se fosse uma a semente do fungo, né, de tamanho microscópico, que é levado pelo vento e se deposita em, em cima das folhas. Né. Para ele germinar e penetrar e causar danos, ele necessita... Uh, de umidade nessa folha, né, que causa a germinação do esporo. Então, por isso que chuvas e umidade são fatores preponderantes do clima né, para que a, a doença ocorra né, com mais intensidade. Então, a partir do, do momento que, ela, que, esse fungo, que esse esporo germina e o fungo penetra nas folhas, ele começa a se multiplicar, né, a formar lesões e eh, produzir mais esporos que são novamente né, levados pelo vento, pelos respingos das chuvas. E isso ocorre, né, são várias gerações do fungo durante um ciclo da cultura. Por isso que a doença se multiplica tão rapidamente né, e causa epidemias né, tão, tão graves como a gente tem visto em alguns anos. Agora, pesquisador, lavouras que não têm o registro da ferrugem, mas venham a ser vizinha de outras que tenham, precisam tomar algum tipo de proteção para evitar a contaminação? Bom, a informação disponibilizada no consórcio, no site do consórcio de ferrugem é uma das informações né, que, que o agricultor deve buscar é, para decidir as formas de manejar a doença. Então, evidentemente que é, se for uh, detectada a, a doença na região, né, no município, em lavouras uh, de uma determinada região, quem tiver lavouras nesses locais tem que ficar mais atento, porque provavelmente, além da presença da doença, né, o clima deve estar favorável. Mas diversos fatores técnicos o agricultor tem que observar para uh, determinar principalmente as aplicações de fungicidas, né, a fase em que a cultura está... Uh, que produtos ele tem disponível, uh, o tamanho da propriedade, para ver a logística, né, quanto tempo ele vai levar para proteger toda a sua lavoura. Então, são decisões técnicas né, que o agricultor deve tomar e uh, o, o site do consórcio de ferrugem com as ocorrências é mais uma das informações que ele tem disponível. Este, portanto, essa entrevista com o pesquisador fitopatologista da Embrapa Soja, Rafael Soares. Manhã de quinta-feira, vamos saber como fica o tempo, os detalhes, Gabriel Luan Rodrigues e a previsão do tempo. Muito bom dia! Olá, Lucas! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Bom, ontem choveu bem no noroeste do estado de São Paulo e Triângulo Mineiro, região que está precisando de chuva. Na metade sul de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, as chuvas também tiveram uma boa distribuição. E os fatores que estão contribuindo para essas chuvas continuam atuando nesta quinta-feira. Isto é, temos a influência da alta da Bolívia, aquele sistema de ventos em 10 km de altitude que favorece o levantamento do ar. Temos também a passagem de áreas de baixa pressão no centro do país e, claro, o forte calor e a alta disponibilidade de umidade no ar. Assim, as chuvas continuam bem distribuídas sobre o centro-oeste e sudeste e também na região norte. Podemos ter volumes expressivos no norte do Mato Grosso do Sul, novamente no noroeste de São Paulo e Triângulo Mineiro, além de áreas próximas da grande região de Belo Horizonte. No sul do país, as condições de chuvas diminuem, mas ainda assim podemos ter o registro de temporais isolados no norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e interior do Paraná. Já na faixa leste da região sul como um todo, a influência oceânica garante a umidade para a formação das nuvens carregadas. Porém, no sudoeste do Rio Grande do Sul, o tempo segue firme, situação semelhante à condição no interior do Nordeste.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 Muito obrigado pelas informações agora a gente segue falando sobre os resultados da produção agropecuária aqui do Brasil. É que o VBP do setor deve superar neste ano a casa de um trilhão de reais, como nos conta o repórter Miguelzinho Martins. O valor bruto da produção agropecuária, VBP, de 2021 está estimado em mais de um trilhão de reais. Esse é praticamente um valor definitivo, pois há estabilidade dos preços e a safra deste ano está praticamente finalizada, com exceção para algumas lavouras de inverno. O VBP de 2021 vem sendo impulsionado principalmente por lavouras, que cresceram 12,3% e pela pecuária, com crescimento de 5,4%. Entre as lavouras, os destaques são soja, milho, cana-de-açúcar e café. Na pecuária, o melhor resultado é observado em carne bovina e carne de frango. Entre os produtos com maior contribuição ao VBP neste ano estão soja, milho, cana-de-açúcar, café e algodão. Estes cinco produtos representam 57,3% do VBP de 2021. Os produtos com contribuição negativa ao VBP são amendoim, banana, batata inglesa, feijão e laranja. Na pecuária, suínos e ovos apresentaram contribuição negativa devido a menores preços do que em 2020. Com os prognósticos do tempo para 2022, indicando chuvas em momento adequado com bom desenvolvimento das lavouras, o valor estimado para o VBP em 2022 é de R$ 1,164 bilhões. Esse valor é 4,5% acima do obtido em 2021. A soja e o milho vão ter um bom faturamento em 2022. Esses produtos lideram o VBP do próximo ano. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Miguelzinho Martins. Obrigado pelas informações, mais uma boa notícia que vem do Agro Brasileiro, vamos atualizar os indicadores econômicos da soja, saca de 60 quilos abre a quinta-feira, sendo vendida a R$ 173,00 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, R$ 164,00 em Cascavel, no Paraná, R$ 163,00 em Bebedouro, São Paulo, em Balsas, no Maranhão, a soja sendo vendida a R$ 150,00.